Cadê? eu equipei! O jogo mentiroso! Eu equipei, tio! Não tem pique, não. Onde é que é o pique? E aqui? Chris, Fala aí, tia! mostram de o espaço de red shutter. Beleza, porta vermelha. Temos que congelar as bombas. Vai, Chris, vamos congelar essas bombas. Pega a escopeta, escopeta, escopeta, Esco antes de mais nada. Aí não, hein, tio. Dá os olhos. Primeiramente, os Não. Pegou, hein. Pegou, tio. Sem dó, beleza. sem piedade. Oh, não. Ai. É nóis. Tio. Cai. Tá vivo? Mais um, beleza. Dois tiros. Onde é que tá pela porta vermelha? Não tô lembrado, não. Faz nada. Tem que estar tá por aqui, hein. Ela falou porta vermelha, tem que estar aqui dentro. Eu até subir esse elevador é 200 minutos. Rapaziada, estamos de boa. O cabernet esqueceu de salvar depois dessa longa jornada. Nada engraçado. Rapaziada, vamos, vamos, vamos, vamos só usar um cheirinho aqui, ó. ó injeta, Chris. Isso. Beleza. Só para garantir a vida, hein? Vamos por aqui. Rapaziada, vai, vai rolar mais monstros aqui, se você não se importa. Ah! Oh meu Deus, é, é, é o perere. É o perere ah, não, tio. Carrega, Cris, carrega. Beleza, ele tá ficando rápido, hein? Tá evoluindo, dá barriga dele, ó. Ah, já caiu, vai, é ó. Mateman. Um monte de colpreta, Vamos achar mais munição dessa escopeta, pelo amor de Deus. Beleza. Aqui, tio, pela porta vermelha. Oh meu perere turbo triplos. Oh meu Deus, já tá rolando um, um perereca. Dois! Oh meu Deus! Muita perereca, muita. Quatro. Oh, Ai, cuidado, Cris. Cuidado! Boa, hein? baseada Rapaziada! Pô, meu, ele não morre, tá? Só para lembrar que ele é turbo. Toma, logo, agora já é. O Chris já tá ligado como te bater. Esquerda, direita. É assim. Tem, tem, tem, tem, tem que ter uns local grego aqui para achar esse congelador de bombas, hein? É a verdade. Ó, oh, só pode estar ali, Aquela abertura do, do mal ali, acho que não tinha não, hein? Não tinha nada. Rapaziada, é depois da portinha aqui, ó, a gente tem a chave agora. Vamos se ligar, em Caverninha. Temos a chave. Show! Bica. Rapaziada, tinha como usar a chave do palhaço lá no meio também. Caverninha não testou, mas tinha como. Rapaziada, fala que é por aqui, pelo amor de Você pegou mais duas. Ô, oh, meu, sentiu. o Ô, Pererê, é Pererê! Vem é a mim! Eu estou aqui agora! Ô, oh, Pererê, pelo amor de Deus, hein! Não parece que parece com essa grávida tua na minha frente! Beleza. Rapaziada, bica essa porta. Chris. Escopeta. antes de abrir a porta assim, mas não tem mais munições completa? Acabou as balas! Que hein tio? Vou ter que trocar essa munição, só pra ficar ligado. Daquele jeito, rá! Fazer seis minutinhos, hein? Vamos se ligar, bica essa caixinha, bica! O que é negócio? Rápido! Fica esperto Chris, fica esperto com os monstros pulam pula. Cai do céu a qualquer momento. Claro! beleza, tamo certo, tamo certo! estamos indo bem! Temos que quebrar a caixinha só pra garantir a sobrevivência do Chris. Ó, oh, ó, oh, escopeta preto, ah, oh, meu Deus do céu, era tudo que o queria na vida Ow, oh, como é que é? Eu não sei o que ei. Nossa, Eu tiro no como gordo Ô é? oh, meu, eu tiro no gordo não, hein ah! Ah! Travou, travou, Tio Travou, travou, se viu, travou É o poder do tiro no gordo, travou até o... Um Descido, caverninha Ow oh! Fazer, ah! é, ele tá bicando Não, não, não, não O oh, caverninha é outra munição, Tio, é outra? Sim Ah, oh, meu Deus do céu, troca Rapaziada, ele tá é do outro lado? Ele é esperto! Vou tirar uma gordura, onde é que você tá? Ai, pai, para! Caiu, caiu, caiu! Oh, Chris, cá logo esses loques, hein? Vamos para de gracinha! Então vamos parar por aí, vamos parar por aí, tá vivo? Chuta ele, tem como? Isso, acaba com ele, ela. acaba com é. ele! Chuta! Oh, Chris, granada, isso, granada uh. esse lock. Ó, oh, ó! Oh. Não vai ficar nenhum caboclo aqui em pé! Ô, oh, homem, não aí igual quem? Vai cair! Vai, filho! Cai sim, hein? Ó. Oh. tem mais granada não, coloca? Que de culo é? Como é que é? Acabou as granadas? Ixi. Pega mais granada aí, caberninha. Você é louco, hein? Ó. Oh. Manda. Manda esse bolo. se inscreve aí, tio? ele não morre não, hein? Oh, ele corre! ele morre. Oh, meu Deus! Rapaz, acho que tem que explodir. Ô, oh, Chris, levanta aí, tio. Você é louco? Ó, oh, meu Deus, fazer ramadã agora. Ó, oh, manda aqui no chão. Ó, oh, ele vai vir que vai explodir. Beleza. Bica ele, tem como bicar? Soca, Chris! Get over here! Toma, seu Loki! Nossa, que gancho, tio! Get over here! Ô meu, o cara tá vivo, hein? Mal sinal! Ó! Ó! Ô meu Deus! Ô gordinho! Oh! oh. Peraí! Olha, ele é imortal mesmo, hein? E aí? Ah! Vai fazer? Vale isso? Vale cagar no chão? <risos> eu acabei de demonstrar e agora o que a é gente faz puta que pariu aguardei oh, oh! a baseada ele tá altamente vivo ele é o gordo mestre eu estou tirando o gordo mestre bugtão vamos oh, melhor espera aí foi isso espera aí espera aí mas é não não tem mais nada espera equipa isso vamos melhor até, até colocar lá em cima vaza mas é está com a fome esse bloquem ó ó sabe eu equipei o jogo mentiroso! <risos> esse que <tem>, Não <tio. risos> é, tem, tem pique não? Onde é que é o pique? É, Olha a munição de regenera grega, hein? Ó, oh, ó, oh. cadê esse logo? Casa do caralho! Vem! Vem! Morre diabo! Ficou preta! Isso! Tudo! Tudo! Uh. Oh meu deus! Ele... Uh. Ah, eles pula! Rapaziada, uh. injeta coisa. injeta! Uh. Rapaziada, temos três minutos, hein? Eu tô suatório! Uh. Oh. Onde é que ele tá? Rapaziada, ele é altamente esperto. O quê? Só oh, com esses locos. Toma, tio. -te. Ó. Oh, não morre, tipo, Não morre. Não adianta. É, Só que ele, Chris. Dá o um gancho. Ô, oh, Chris! Lai! Isso! Isso! Rapaziada, agora o é um momento. Ele equipa lança gregos, joga lá, aperta de novo e vaza. Isso, agora você pega ele, taca no chão. Vamos ver se ele é portão mesmo. Então, ele, é, ele é fortão mesmo, Portão! Oh! É, ele é fortão, musculoso, Isso é louco hein tio, ó, oh. oh, Chris acerta esse lobo pelo amor de Deus Agora pegou, depois de um ano hein Chris, pelo amor de Deus hein, tá tacar fogo nesse gordo Oh bichinho, bichinho, Rapaz, não morre, não morre, é altamente, oh. ele taca ainda as criancinhas, taca as criogordas Oh oh meu Deus, agordei, ver... oh, oh, meu Deus e aí? Realmente a prova de bala Ixi Como que mata esse lock? Oh, você oh, vai oh, carregar agora está oh, ensinando Não, oh. bica Bica, isso A gente nossa que gente Pode oh. muito oh, Chris, você não carregou ainda Oh meu Deus do céu Não tô vendo nada, tio Ó, oh, um lock aqui Um gordão Oh meu Deus, o gordão boa Ele boa Sai, sai de perto Oh! A oh, roupa dele corre, hein? Nossa senhora Onde é que você tá Quanto mais você mexe com o gordo, mais gordo ele fica! Ah, ah, ah. Onde é que ele tá, tio? Tá aqui fora! Cadê? Ele tá com hein? Não tem como matar ele! Ele oh, alienígena! Ah. Oh meu Deus! Fica esse gordo! <risos> Toma, tio! aí é imortal! As crianças também! Mas ah. ah, tá aqui, tio! Rapaziada! E aí? Já era. Eu vou ter que acabar com essa munição região grega, hein? Nossa senhora, o cara é suadérico. Oh, Ô, Chris, acha alguma coisa legal, aí, pelo amor de Deus? Ah, oh, meu Deus do céu! Ô, oh, Chris! bem da hora, hein? Bica, bica, Chris. O amor já, já tá no meu cangote. No Nossa senhora, cai, seu logo, pelo amor de Deus. Ué, o cara não morre, não adianta. 50 segundos e o cara não morre? Ei! Ei! Oiii! vai, vai, que morreu, pelo amor Deus, hein?! O cara não morreu ainda não? Onde é que tá o NITROJACKSKUS? É O QUÊ? Meu Deus! Onde é que tá o Nitro Jackson? Onde é que tá isso? não vi nada, tio! ali! Pois é, onde é que... Vai morrer viu! Vai explodir. Oh, meu Deus, onde é que tá o nitrogênio? Oh, é aqui, tio, é aqui, ó. ó. Isso, isso, Chris. Olha, vai dar mais tempo, não. E aí, é Chris? Aqui, é aqui, hein? Ô, oh, jogo, quase dá tempo. Rapaziada, Rapaziada, Rapaziada. Oh, meu Deus do céu, Rapaziada. É Shit. Oh! oh. oh. Right? Yeah, I'm fine. I'm fine. Okay, Lucas. It's just you and me. Pode Sinceramente, para o jogo. Lucas Beleza, chave do palhaço. Rapaziada, estou com náuseas. An... ânsia de piso Taquicardia múltiplo. Insuficiência renal. <risos> Microcardia e microcopes, hein? <risos> oh meu Deus, rapaziada, não tem como. Bicha! Não como tem... é, jogar esse jogo, não, tio. Vou queimar a casa o videogame. <risos> e o PC, hein? <risos> <risos> Beleza, vamos respirar um pouco. Eu gastei todas as balas do mundo com todas as granadas. Ih, o tiozinho não morreu, hein? Só pra garantir, vamos ver. Tem, tem, temos ainda a escopeta. É uma boa coisa. Rapaziada, o Carmenia podia ter paralisado o Loki, hein? Ó, agora que ele foi vir aqui, vai na hora da treta. Ele, ah, vai pensar em paralisar o Loki. Vamos carregar isso aqui só pra ficar mais tranquilo. Mas eu acho, eu acho que é esse aqui o local ainda. Vamos ver. Pega o elevador. Vamos lá pra cima, tio. Ô, meu, aqui embaixo só tem amor, hein? Oh, meu Deus do céu. V vamos revisar os itens, tira. Temos quatro moedinhas simplesmente para comprar alguma coisinha lá na lojinha. Temos que guardar essas assim, duas coisas no baú. Olha, tá rolando o telefonema, hein? É telefonema? Foi, yeah. Tá tranquilo. Eles, aqui é onde o tiozinho explodiu da chave. Temos nada mais, nada menos que abrir essa porta da morte aí. Abre aí, Chris. Com calma. Vai mais de... tranquilo. Já passamos pelo mais difícil. Foi, foi, rapaz. Eu... Foi mesmo. Ó, ó, é oh, oh, aqui. Vamos sim. Se... Oh, meu Deus, como é um que é o negócio? Vamos colocar aqui dentro do baú, ó. Oh, essas coisas lock aqui que simplesmente não servem pra nada, tio. Documento de instrução. Oh, meu Deus, o Chris não precisa disso. Com certeza. Beleza, a chavinha do palhaço e o resto já está totalmente com o Chris. Papi, ele já está salvado e purificado. Antes de mexer com essa chavinha grega aqui, vamos comprar um negócio no bazar aqui, hein? Ó, oh, temos quatro moedas simplesmente para ser usada aqui, hein? Ó. Oh. Bica essas moedinhas, Chris. <música> Rapaziada, pegamos uns esteroides aqui, hein? Não é recomendado para menores de 45 anos. Somente o Chris, que é treinado para isso, pode fazer esse tipo de ação. Beleza. Rapaziada, chave do palhaço. Pica ela. O oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Como é que é o negócio? Onde? Tá, tá tremendo tudo hein. Oh, Pô, meu Deus, olhei. Oh, Ixi! Parece ser é de perto disso, hein, Chris? Não fica muito perto, não, hein? Oh! Como é que é o negócio? Mas que porra é essa? uma sala grega aqui, hein? Não é possível. Hum.